Meus meninos malinos! Cadê meus meninos? Você falou pra ela, dizer, menino, mãe? Meus meninos malinos! É meus meninos malinos! É é Cadê meus meninos? Um Cadê, meu filho? Meus meninos malin. <risos> meus meninos malinos! Cadê meus meninos malinos? Cadê meus meninos? Cadê meus meninos malinos? Cadê meus meninos malinos? Cadê, gente? É malino, cadê? Ô, oh, Cadê meus meninos? Oh, gente, tô esquentando colágenos. Tô esquentando colágeno pra dar pros meus meninos malinos. Ó, isso aqui, gente, é colágeno, tá? Misturar na raçãozinha deles. É, meus, meus meninos comem bem É colágeno, gente Isso aqui, ó É de pé de porco Tá com uma delícia E o panda tá aqui com uma ração Que eu vou colocar o colágeno pros filhotinhos é Cadê meus meninos malinhos? Vai comer, gente Vai comer ração com colágeno gente É, gente É, gente É, a gente é cachorro, mas gente É certo, a gente come bem, gente É é raça com caldinho de carne? Oh. Oh. Cadê meus meninos malignos? Olha o oh, oh, Todd chorando, Olha, Ele chora engraçado. Ô, oh, dó, meu filho. Ô, oh, dó, meu filho. Ó, oh, meus meninos malignos. É meus meninos! É meus meninos malinos Cadê meus meninos? Ô dó! Ô dó, gente! É maligno esse aqui mais, gente! Ô, oh, meu filho! Um solo!